e eu quero mostrar para vocês algumas características bem interessantes que acontecem nesse modelo, principalmente falando dessa torção que esse modelo possui. Então, é um modelo relativamente complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui o passo a passo de como criar este objeto em 3D. Antes de começarmos essa aula, eu já quero convidar você a participar do nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, então já clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio, através do seu like ajude o nosso canal também compartilhando esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e assim com certeza nós vamos crescer mais junto com vocês e vamos postar mais vídeos como este tá bom então vamos lá sem mais delongas vamos começar a aprender a criar esse modelo em 3d a primeira coisa que nós devemos fazer como sempre é buscar as informações através das referências então eu sempre falo isso nas videoaulas e volta aqui mais uma vez a tocar nesse assunto eu já fiz o dever de casa, já procurei aqui algumas referências vou mostrar para vocês aqui que eu fiz um, uma pesquisa com o termo Nescal. encontrei várias embalagens diferentes mas hoje nós vamos focar nessa embalagem aqui que é uma lata com esse efeito de torção, tá bom? muito bem, fiz aqui a pesquisa além do modelo eu também encontrei texturas isso aqui é ótimo para a gente já poder aplicar também as texturas ao nosso modelo 3D e aqui dentro de uma pasta que eu separei, eu tenho aqui duas imagens na perspectiva da mesma lata e tenho a textura. Observe que eu tenho aqui duas imagens da mesma textura. Eu quero só fazer uma observação muito importante para vocês, que algumas imagens da internet estão sendo baixadas no formato HTML. E o formato HTML não abre no programa Autodesk 3ds Max então se vocês observarem aqui através dos ícones vejam que essa textura aqui está com o formato do Google Chrome e essa outra textura aqui tem essa janelinha aqui de imagem isso significa que essa imagem aqui não vai abrir dentro do programa e essa outra imagem aqui vai abrir, tá bom? então isso aqui é só para esclarecer para vocês se você baixar esse tipo de imagem você pode abrir ela dentro de um editor de imagens no meu caso aqui vou abrir um editor comum e vou salvar essa imagem no formato JPEG. Então, salvei no formato JPEG. Pronto, não tem mais problema. Já pode usar dentro do 3ds Max. Então, vou excluir essa textura aqui. Vamos deixar as demais, tá? Agora, voltando lá no programa Autodesk 3ds Max. Vou fazer aqui uma pequena análise com vocês. Vamos fazer aqui um reset. Vamos limpar aqui o nosso projeto, né? Vamos começar do zero aqui. Bom, a primeira coisa que eu percebo lá na minha imagem de referência é que o meu modelo é um formato cilíndrico, então nós temos aqui um cilindro formando esse objeto. Por isso, eu vou começar aqui a modelagem através de um cilindro simples. Então, faço aqui um cilindro, mais ou menos nessa altura aqui visual, de proporção, não tem problema se ficar um pouquinho fora, depois nós corrigimos, certo? E aqui, observando a imagem mais uma vez, eu percebo que essa imagem tem ondulações aqui na lateral, né? e também tem esse efeito de torção nós sabemos que existem alguns modificadores no 3ds max que vão fazer essas torções para a gente há exemplo do modificador Bend e do modificador twist eu tenho essas duas formas aí de criar torções dos nossos objetos só que antes de criar essa torção eu quero trabalhar a topologia para deixar essa torção mais digamos que mais dinâmica a partir do momento que eu criar a torção ele já vai fazer esse efeito de parafuso para a gente, tá bom? Então vamos lá, começando aqui então a partir da modelagem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir quantos lados ou quantas ondulações o meu objeto possui. De olho aqui, mais ou menos, eu calculo de 5 a 6 ondulações. Eu não tenho uma lata aqui para poder falar para vocês com certeza, mas eu acho que essa lata aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3... 4, 5 torções. Então eu vou calcular aqui de olho, tá bom? Pelo aqui, pelo axômetro mesmo, mais ou menos 5 torções. Então, vamos pegar aqui o nosso cilindro. Vamos apertar o botão F4 agora. Vou criar aqui, vou reduzir na verdade a quantidade de divisões. Vamos deixar aqui em height segments em 1 um, e em sides eu vou deixar com 5 lados, porque o meu objeto terá 5 faces ou 5 elevações. Bom, depois de feito isso, vamos maximizar a Viewport, Alt W para fazer isso. E agora observe que eu tenho esse objeto aqui com cinco lados. Bom, agora eu quero multiplicar esses lados aqui para ter mais resoluções nessas faces. Então vou pegar os 5 aqui e vou multiplicar por 4, por exemplo, 5 vezes 4, 20. Tá? Próximo passo agora, vamos adicionar um modificador chamado Edit Poly para poder editar os polígonos vamos selecionar aqui nesse lado aqui, quatro faces, então vamos selecionar aqui 1, 2, 3, 4 vamos inverter com o atalho CTRL I e deletar essas outras faces, tá? observem que o meu modelo tem um ponto central e eu posso girar aqui o meu modelo que ele vai rotacionar exatamente na forma do cilindro bom, depois de feito isso, selecionamos essas edges, fazemos um Connect para conectar essa área Vou descer esse Connect até essa área aqui mais ou menos, faço mais um Connect logo acima, deixo mais ou menos aqui. Na verdade esse Connect aqui nem precisa, Ctrl Z, desfazer esse Connect, tá, vou deixar da forma que está. Agora selecionamos aqui esses polígonos da parte de cima. No meu Max 2021 eu posso pressionar somente o botão Shift e movimentar que ele vai fazer uma extrusão. Mas se você estiver com o Max anterior, você pode fazer um Extrude, aqui no Extrude ele vai fazer o mesmo efeito. Depois reduzimos visualmente aqui, né, ou manualmente com o modificador Select and Scale, vou escalonar aqui nessas duas direções, tá? Não vai ficar perfeito a princípio, mas daqui a pouquinho vocês vão entender melhor o que que nós vamos fazer. Mas a princípio vamos deixar dessa forma aqui, está bom? E agora eu vou copiar as partes novamente. Então eu vou precisar copiar aqui cinco cópias, né? Um total de cinco cópias num giro de 360 graus. Então vamos cancelar essa cópia aqui, vou calcular aqui com a minha calculadora simples do sistema operacional, vamos fazer aqui 360 dividido por 5 lados, eu terei 72 graus. Então vamos vir aqui no, na nossa ferramenta Snap Angle, vou clicar com o botão direito do mouse e vou colocar aqui o ângulo como 72 graus. Tá? Posso deixar a janelinha aberta, ativei a ferramenta, vamos pressionar o botão Shift e fazer uma cópia. Nessa primeira cópia ele já vai encaixar perfeitamente aqui para gente. Vamos colocar aqui um total de quatro cópias. Clicamos em OK e veja que temos essa forma. Agora eu posso começar a atachar essas formas. Vamos vir aqui no botão em teste e vamos atachar todas elas. Atachei todas elas. Selecionamos os vértices e vamos fazer um weld para poder soldar aqui os pontinhos, tá? Uma vez feito isso, agora eu vou passar para a técnica da torção. Como eu falei para vocês, nós temos essa peça aqui que recebe essa torção no sentido anti-horário. Então vamos aplicar aqui um modificador, a esse objeto eu vou começar pelo próprio modificador Twist, vou mostrar para vocês aqui lá na letra T, né? O modificador Twist movimentando aqui o ângulo dele, eu tenho o giro no ângulo que eu quiser, mas observe que o meu objeto começa a torcer isso significa que a topologia ainda é muito pobre eu preciso dividir mais esse objeto então volto aqui no meu Edit Poly seleciono as Edges vou selecionar essas Edges aqui de cima vamos fazer um Connect e vamos colocar aqui mais divisões vou colocar aqui um total de aproximadamente 9 divisões tá? agora eu aplico o Twist novamente e vejo que já melhorou já tem um aspecto mais interessante aqui embaixo ainda assim vai precisar de divisões então volta aqui abaixo seleciono e aplico um novo Connect, com menos divisões aqui, né? Clicamos em OK, aplicamos o Twist mais uma vez. Bom, eu gostaria que esse Twist começasse a partir desse ponto aqui para cima, né? Essa parte de baixo aqui não tivesse influência desse Twist. Então, nós vamos utilizar o Limit Effects. Vamos ativar o Limit Effects. Vou colocar aqui esse gizmo bem em cima, mais ou menos aqui nessa área. E agora... Fazemos aqui o Upper Limit, para torcer somente essa parte de cima, tá? Bom, essa torção aqui eu acredito que esteja visualmente próxima lá do nosso, do nosso produto. Eu estou colocando aqui mais ou menos no valor de menos 280 graus, ou menos 290, mais ou menos aqui só para aproximar, né? Vamos aplicar um novo modificador agora Edit Poly, logo aqui acima do modificador Twist. Vamos lá na letra E, Edit Poly. E observem que lá na nossa imagem de referência, mais uma vez, eu tenho aqui esse objeto começando suavemente. né? Temos aqui uma leve ondulação e conforme vai aumentando, a ondulação vai aumentando a intensidade, se é que podemos chamar assim. Né? Então lá na vista front, botão F, vou selecionar aqui somente esses pontinhos aqui de baixo. Selecionei esses pontos aqui do início. Vamos ativar uma, uma opção chamada Soft Selection. Use Soft Selection vai criar esse efeito de seleção suave E vamos aplicar aqui dentro do nosso menu Edit Geometry A ferramenta Relax tá? Relax vai fazer aqui um, uma espécie de relaxamento né? Agora eu posso desativar o Use Soft Selection Desativar aqui para não ficar visualizando esse efeito E observem que voltando para a perspectiva com a letra P Nós temos esse formato agora mais uma vez lá no nosso modelo aqui na base dele nós temos essa ondulação né inclusive na outra imagem eu consigo ver melhor Então tem esse efeito aqui de ondulação bem na base vamos pegar aqui essa Edge clicando duas vezes nela para ativar o looping vou escalonar ela deixar um pouquinho maior vou fazer aqui um shift looping nessa Edge de baixo temos aqui o shift Loop no nosso painel Graphite Modeling, vou descer um pouquinho aqui com shift looping Faço o shift loop mais uma vez na parte de baixo E eu acho que é mais ou menos isso aqui Claro que sempre dá para fazer ali um acabamento, melhorar um pouquinho Mas eu acredito que isso aqui já esteja bom tá? Só para finalizar, vamos fazer aqui a parte de baixo Pressionando o botão shift para fazer uma extrusão Shift mais uma vez Ctrl Polygon Aplicamos um extrude Esse extrude aqui, só para mostrar para vocês Eu tenho que marcar a opção local normals para fazer a extrusão para fora da superfície, aqui já está bom, reduzimos o escalonamento, vou fazer uma cópia disso aqui, pressionando aqui o Grow, e copiando isso aqui um pouquinho mais para cima, inclusive eu vou até deixar maior aqui essa borda, agora sim, pressionamos o botão Shift, ou Ctrl Shift nas versões mais recentes, clonamos aqui com um elemento, e juntamos essas bordas aqui, a borda de baixo, a borda de cima, com uma ponte tá? depois de feito isso eu vou só consertar essa parte aqui de cima vamos rotacionar aqui vou desmarcar o nosso snap angle vamos rotacionar aqui um pouquinho no sentido horário e vamos descer aqui um pouquinho também perfeito, a superfície da nossa lata já está pronta depois disso aqui basta só aplicar o modificador turbo smooth que o modelo já estará praticamente finalizado tá? mas falta um detalhe como vocês viram lá naquele modelo nosso, no início dessa videoaula, nós tínhamos a textura. Se eu aplicar a textura a esse modelo, vamos abrir aqui a pasta com os arquivos. E eu vou arrastar essa textura diretamente para cima do modelo. Veja que eu só cliquei, arrastei e soltei. E ela já vai ser aplicada aqui ao nosso modelo. Nesse momento, eu possuo uma textura totalmente distorcida. Então eu preciso fazer o que nós chamamos de mapeamento no nosso objeto. Para mapear esse objeto eu vou voltar lá no nosso cilindro Vamos voltar aqui no nosso cilindro Inicialmente o cilindro já está com mapeamento Só que eu tive que meio que excluir faces Tive que copiar, juntar Então rolou aquela torção que vocês viram né? No próprio Edit Poly aqui vai acontecer isso Acima desse Edit Poly eu vou aplicar um mapeamento chamado UVW Map Então aqui logo abaixo no UVW Map Ele vai fazer o um mapeamento do tipo planar eu tenho aqui a direção X, Y e Z, para poder escolher qual a projeção, qual o lado que vai projetar essa textura e logo aqui acima eu tenho a forma do nosso mapeamento, eu vou fazer o um mapeamento do tipo cylindrical e veja que ele vai fazer aqui um formato cilíndrico, a direção vou marcar em Z para transformar na direção Z e até aqui está tudo bem, restauramos a nossa nosso mapeamento só que quando eu aplicar o twist ou a torção, ele vai torcer o mapeamento também. Porque o mapeamento está lá na base dos modificadores. Para a gente poder corrigir isso aqui, é só arrastar o twist para cima aqui do nosso Edit Poly. Então eu vou arrastar para cima, aliás, né, vamos arrastar o nosso mapeamento para cima do twist. Para que ele seja aplicado depois do twist. Então aqui aplicamos o twist, depois o mapeamento, veja que já corrigiu aqui para a gente agora aplicamos o Edit Poly só para mostrar as bordas vou até deixar esse mapeamento aqui acima do Edit Poly para aplicar as bordas também e por fim o nosso Turbo Smooth para suavizar a superfície e vejam que aí nós temos esse resultado tá bom, depois que eu apliquei aqui o nosso mapeamento deixa eu ver porque ele tinha sumido a borda mas agora voltou tudo bem foi só um bugzinho mesmo e aqui temos o nosso resultado final bom pessoal é isso Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula e tenham aprendido um pouco mais sobre computação gráfica 3D. Lembrando que se você gosta de computação gráfica 3D e quer aprender mais sobre, é só você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like. No mais, eu vou deixar um grande abraço a todos e bons estudos!